Diga uma coisa, se eu te parasse na rua e te perguntasse qual é o seu principal objetivo na vida, você saberia me responder? Será que você seria capaz de me dizer agora, com toda certeza e segurança, por que aquilo pelo que você está lutando nesse exato momento da sua vida é tão importante para você? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como encontrar o seu objetivo de vida usando o seu estudo numerológico pessoal vamos começar então? Começando o nosso vídeo de hoje, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem certeza que você está levando a sua vida a sério? Conta que só para mim, tá? uma coisa é certa. Você nunca vai alcançar qualquer que seja o seu objetivo se ele não for intensamente importante para você. Tá? Não importa o que você queira, aquilo que você acredite, para sermos bem-sucedidos na vida, para nos sentirmos pessoas realizadas e felizes, todo ser humano, sem exceção, precisa ter um propósito, um objetivo na vida. Né? É, o objetivo é aquilo que te dá o rumo, é o norte que orienta suas ações. Né? Já o propósito é o motivo pelo qual você deve agir e fazer alguma coisa. Né? É aquilo que te incentiva e te move em direção às coisas. Digamos que o objetivo de vida é a intenção, né? aquela necessidade, enquanto o propósito de vida é a ação, aquele desejo que causa o movimento. Né? Aliás, eu já falei em um vídeo anterior sobre como encontrar o seu propósito de vida. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Tá? Eu vou deixar inclusive a sugestão no final desse vídeo. Então assista esse vídeo até o final, assim que você entender como usar o seu sistema numerológico para encontrar o seu objetivo de vida. Em seguida você assiste o outro que vai ensinar você a como encontrar o seu propósito de vida vai valer a pena tá mas na visão da numerologia antiga né seja pelo método da numerologia cabalística que tem uma abordagem mais espiritual mais espiritualista ou mesmo da numerologia pitagórica que tem aquela visão bem mística né isso não importa é todos eles acreditam e confiam que nós seres humanos viemos ao mundo com uma missão pré-determinada que deve ser cumprida a qualquer custo né e seguindo essa crença, a missão é uma obrigação, né, que foi dada e que foi imposta a você, e é com base nela, é, ou melhor dizendo, nessa incumbência especificamente, que você deve basear os seus objetivos, né, as suas ações. E é uma visão bem conformista, né, eu diria até muito limitada, porque segundo essa crença, né, você veio a esse planeta, você veio a esse mundo com um único objetivo. Então aceita, porque esse é o verdadeiro motivo da sua existência. Tá? Não tem do que reclamar. E aí tudo começa a não fazer muito sentido para a maioria das pessoas, né como não fez para mim, quando elas começam a ler aí os seus é, mapas, porque começa a gerar um enorme conflito de interesses, né? de intenções. É, veja o meu caso, por exemplo, pela crença da numerologia cabalística e mesmo da pitagórica, né? pela cultura da numerologia mística, eu teria que cumprir uma missão oito. Então, se eu quiser ser bem-sucedido na minha vida, eu tenho que, obrigatoriamente, promover a justiça entre os humanos, eu tenho que praticar a generosidade, a igualdade social, a distribuição igualitária da riqueza e toda essa besteira coletivista e comunalista, que não passa de um anarquismo cristão, na verdade, criado, inventado, aí, sei lá, pelos movimentos esotéricos de nova era. Né? Não que eu seja contra a religião, contra a crença, contra o esoterismo, nada disso. Mas, tirando o conceito espiritual e filosófico, esse tipo de análise ou de orientação não ajuda ninguém em nada, né? porque não tem nenhum fundamento lógico, não tem nenhum realismo. Pode ser verdade dentro de uma crença, e é a verdade de quem acredita nisso. Nem todos que acreditam nisso, inclusive, tomam isso como verdade. Né? Mas a numerologia tem que ser universal e funcionar. Né? Tem que trazer resultado para qualquer pessoa que queira se utilizar da numerologia para encontrar respostas que facilitem a sua vida, né? Então a verdade é que as pessoas buscam a numerologia, assim como buscam outras formas de autoconhecimento para tentar encontrar uma resposta para os seus problemas materiais, né? É... apesar de ninguém dizer, ninguém quer curar o espírito, salvar a alma, né? As pessoas querem na verdade resolver as suas vidas, né? A vida que elas têm hoje. Então, quem tem a missão 9 fudeu, é pior ainda, né? Segundo essa crença da numerologia mística, basicamente veio para iluminar o mundo, para literalmente pregar a comunhão, a fraternidade, né? É um educador espiritual, então toda a sua vida deve ser dedicada a causas humanitárias, à elevação do ser humano, e é totalmente incoerente, né? Você que já me conhece, sabe que eu sou um cético, você que não me conhece agora já sabe também, né? Então isso para mim não faz nenhum sentido, assim como não faz para a maioria das pessoas, né? E é por isso que todas elas acabam se frustrando e desacreditando na verdade da numerologia, né? E é por esse motivo que estudando numerologia verdadeira e realista, eu entendi que aquilo que os místicos chamam de missão é, na realidade, um objetivo de vida, né? Então agora você começa a entender também então, por que na numerologia quântica eu uso uma nomenclatura muito diferente, uma nomenclatura própria, né? Não é para ser diferente. E não é para chamar atenção, é para ser condizente, para ser realista. Né? A numerologia é uma fórmula matemática, então ela não é um meio de adivinhação. Né? Pela visão da numerologia moderna, inclusive todos nós temos um número que orienta o nosso objetivo de vida, que tanto no mapa cabalístico quanto no Pitagórico, e qualquer outro mapa, está né, lá identificado como missão. E mesmo que você tenha um mapa... É só você entender o que aquele número significa, né? A maneira de calcular é a mesma. Muda o entendimento e a maneira de interpretar. Mas, no final das contas, acaba mudando tudo, né? Mas o número é o mesmo e a forma de encontrar também é a mesma, né? Então, o que é o objetivo de vida, na verdade, né? O que é um objetivo de vida, final. O objetivo de vida não é uma obrigação, ele não é um encargo, não é um fardo, né? Que foi dado por um ser superior, por pelo universo, ou sei lá por que divindade, para que seja cumprido obrigatoriamente a risca. O objetivo de vida é um desejo. Né? Eu costumo dizer que o seu objetivo de vida é aquela intenção, aquela ideia que vai surgindo timidamente que aos poucos vai se tornando cada vez mais perceptível à medida que você amadurece, começa a ter uma melhor compreensão de si mesmo, das suas necessidades e daquilo que te realiza de verdade. Diferentemente do entendimento da cabalística e da pitagórica, né, das derivações delas, o objetivo de vida, mais conhecido como missão, no entendimento antigo da numerologia, ele é uma afirmação de propósito próprio, né, que guia suas ações, que justifica os seus objetivos, regula o seu centro de direção. Né. E com tudo isso acaba orientando as suas decisões. E é por esse motivo que na numerologia moderna, na numerologia quântica, né, essa orientação tem uma importância muito grande, né, porque é ela que revela aquilo que dá sentido às suas ações e mostra de fato o que você pretende fazer. Né? Então, através do seu número do objetivo de vida, você consegue inclusive identificar padrões que determinam como você costuma tomar as suas decisões, como você costuma conduzir a sua vida, aquilo que norteia os seus princípios e que, obviamente, é... determina como você faz as suas escolhas né? e te ajuda a fazer escolhas mais assertivos. O objetivo de vida revela suas intenções. né? E é isso que permite que você faça escolhas condizentes com aquilo que realmente te traga satisfação, te traga alegria de viver. Né? Não é uma obrigação, é uma realização íntima e muito pessoal, inclusive. E por essa visão, voltando ao exemplo do meu objetivo de vida, né, que é orientado pelo número 8, eu descobri que seja lá o que eu faça para ser melhor sucedido, né, para que eu me sinta realizado de verdade, eu devo ser justo, mas principalmente estratégico. E eu sou movido por recompensa. Né? Então agora com essa visão realista e praticável, eu consigo entender quais são as minhas necessidades reais e quais são as minhas perspectivas com relação a todos os aspectos da minha vida, né? quais são as minhas prioridades, como eu me comporto com relação à minha carreira, como eu me comporto com relação à minha família, qual é o peso que cada uma delas tem nas minhas decisões, como eu me comporto com relação às pessoas do meu convívio em geral, com as pessoas é, com que eu me relaciono, né? Então aí eu posso associar essas informações ao meu número de influência, que é o um número 4. Né? Para os cabalísticos e pitagóricos, o número de influência é conhecido como o número de impressão. Tá? Então eu juntando toda essa informação ao meu número de poder de por persuasão, esse já não tem nos, nos mapas, tá? o poder de persuasão é um item que eu desenvolvi no estudo numerológico quântico, é, mas, juntando um tanto, tudo isso eu consigo entender não apenas a minha maneira de agir e decidir, como também o meu poder pessoal, aquela influência que eu causo nas pessoas, né, como eu as inspiro e a facilidade que eu tenho de convencer as pessoas ou não. Né? No meu caso, então, veja bem, eu estou usando os meus números como exemplo para facilitar o entendimento. Tá? Então, no meu caso, é importante que eu leve as minhas responsabilidades a sério e esteja disposto não só a trabalhar, mas principalmente me esforçar para ter aquilo que eu quero. Né? O mais importante é que eu me comprometa, antes de qualquer coisa, atingir aquilo que eu estabelecer, que deva ser atingido, seja lá o que for, né? como eu citei. É, a minha motivação, vamos dizer, é a recompensa, né? não só financeira. Tudo que eu faço, o que me move é a recompensa. Né? Então, nesse entendimento, Ser justo e generoso significa saber usar a minha autoridade com sabedoria né, e ser capaz de motivar, convencer as pessoas a se moverem na direção que eu preciso, né, sem ser excessivamente exigente, é, sem ser é, um tirano, né, sem ser exigente não só comigo, mas principalmente com as outras pessoas que colaboram com o meu sucesso, com o meu desenvolvimento. Né? O principal propósito da minha vida é ter ideias, ser o um planejador e realizar isso através das pessoas e saber orientar e conduzir essas pessoas em direção é, a algo específico, né? que seja, obviamente, benéfico, favorável e lucrativo para todos, né? não só para mim. E eu posso fazer tudo o que eu quiser, não importa, tá? mas sempre mantendo a integridade, sem acumular... Prejuízo moral, vamos dizer assim, né? E obter as minhas conquistas materiais como eu bem quiser, né? E como eu bem achar que mereço ter, sem me corromper, me mantendo íntegro e humano, né? Vamos dizer assim. Então isso não é uma questão espiritual, isso é uma orientação prática. Né? Se eu for ganancioso, começar a me beneficiar do esforço alheio, né? começar a explorar os outros, a confiança dos outros, obviamente que essas pessoas vão se afastar de mim, né? elas não vão querer participar das minhas ideias, dos meus propósitos. E de uma a duas, ou eu vou ficar sozinho, ou eu só vou ter oportunista se aproximando de mim. Né? E nenhuma dessas opções vai me trazer, é claro, grandes resultados ou alguma satisfação. Pessoal, né? Então, resumidamente, nós entendemos que, para que eu me sinta uma pessoa realizada e bem-sucedida, eu devo ser um estrategista, eu devo ser autossuficiente, disciplinado e muito persistente, né? sem me deixar corromper pelo poder e sem me tornar uma pessoa teimosa, uma pessoa é, prepotente. Meu objetivo de vida é simplesmente não desperdiçar meu tempo, não desperdiçar minha energia com futilidades e com opositores desnecessários. Né? E com isso eu estou aprendendo a ser paciente, eu, tô, eu estou aprendendo a ser mais tolerante. Eu percebi que é muito mais fácil contornar os obstáculos do que tentar passar por cima deles, como eu costumava fazer antes. Né? É, eu, antigamente eu dizia que, era como na minha profissão, né? eu sou engenheiro civil, é, eu era como um trator, o que se punha na minha frente eu passava por cima. Só que com o tempo a gente vai entendendo que isso só estava me causando problemas, né? mais problemas do que facilidades. Né? É claro que eu sou humano como você, né? e não, eu não nego que são muitas as vezes que mesmo tendo esse conhecimento, esse entendimento como estudioso, como pesquisador, historiador da numerologia, no calor do momento ali eu faço tudo errado. Né? Eu sou uma pessoa muito impulsiva. É, inclusive, mas depois eu esfrio a cabeça, eu penso e procuro orientação no então, meu estudo numerológico. está aqui, eu tenho, sempre tenho meu estudo numerológico aqui na minha mesa, tá? Eu ainda uma capa antiga, já não é um modelo novo, né? E eu vou colocando as coisas em ordens, antes que transtornos maiores é, apareçam, né? O importante é que conhecendo e entendendo o seu objetivo de vida, você é capaz de entender também como as suas decisões estão afetando a sua vida, o seu desenvolvimento, né? e como você está dificultando as coisas para si mesmo, né? como você está afetando a sua própria vida. Só isso já explica a maior parte de todo o seu sofrimento, porque é, das maiores, a maioria das dificuldades acontecem para você. né? Eu já explica o motivo da, da maior parte das dificuldades que você encontra pelo caminho. Então ter o conhecimento do seu objetivo de vida vai te permitir fazer escolhas baseadas nas suas reais necessidades e é claro que isso torna muito mais fácil resolver os seus problemas e superar os seus conflitos, né? E ter uma vida mais produtiva e prazerosa, principalmente. A coisa que eu aprendi nesses anos de estudo, pesquisa e participando ativamente do desenvolvimento da numerologia é que a principal causa do desânimo, das frustrações, das decepções que a grande maioria das pessoas enfrentam é, primeiro porque elas não têm um propósito de vida. Né? Mas o mais curioso é que elas não têm um propósito de vida justamente porque elas não possuem um objetivo na vida. E, como eu falei lá no início desse vídeo, o objetivo de vida é dar é a intenção, né? aquela necessidade, a vontade de fazer, de sentir, ser e ter alguma coisa. A mente humana ela é movida por recompensa. Né? Ter, fazer, ser e sentir é uma recompensa. Então nós podemos dizer que o objetivo de vida é a sua maior motivação, né? É aquela mola que te empurra e te faz querer agir em direção a alguma coisa. E o propósito é ação, aquela vontade que mantém o movimento, né? Que te mantém em movimento em direção àquela coisa. Então quem tem o objetivo de vida dificilmente se desanima, né? Por pior que seja a situação, você continua. Você pode até ficar meio para baixo, se abater. Ficar é receoso, mas você nunca vai perder a coragem, a vontade de continuar adiante, né? Quem entende corretamente seu objetivo de vida dificilmente se culpa ou procura culpados, né? Muito menos ficar reclamando da vida e se fazendo de vítima por aí. É bem o contrário, mesmo que o mundo esteja desabando na sua cabeça, você sabe que tem o poder de resolver, né? E para tudo isso, você desenvolve. A paciência é a capacidade de esperar o momento certo de agir, e agir com precisão. Inclusive, né, a conquista, a produtividade são totalmente relevantes e insignificantes. Né? Se você estiver trabalhando pelas coisas erradas, né, se você não tem objetivo na vida bem entendido e bem definido, você vai estar apenas fazendo coisas, né? a maior parte delas sem sentido, porque não são importantes realmente. É, para você. Né? Não é difícil encontrar o seu objetivo. É, encontrar nem seria bem a palavra certa, né? o objetivo de vida, acho que não se encontra, na verdade. Eu creio que o mais correto seria entender o seu objetivo de vida. Né? Não é difícil entender o seu objetivo de vida. Tudo se resume à felicidade, aquele sentimento de felicidade, de satisfação. Né? A principal razão pela qual os objetivos de vida são importantes, é que eles economizam tempo, né? além de reduzirem muito aí o estresse, a ansiedade. Tanto o sucesso como o fracasso são determinados por pequenas decisões que nós tomamos. A maioria delas parecem até um pouco, serem pouco importantes, inclusive, né? e muitas delas são tomadas quase que de maneira automática, inconsciente, no meio de um monte de escolhas, aparentemente sem importância, que nós fazemos é, centenas de vezes durante um dia normal. E o problema é que nós somos humanos, né? e nosso cérebro está condicionado a escolher sempre a opção mais fácil. E é por isso que, apesar de muitas vezes nós sabermos que estamos indo contra a realidade, nós escolhemos acreditar nas crenças, né? porque aparentemente é o caminho mais fácil, que oferece menos resistência. A vida real é dura, né? a realidade não aceita subterfúgios, e é a clareza que nós temos sobre aquilo que realmente nós queremos que nos motiva a escolher é, seguir pelo caminho mais difícil, que é o caminho do realismo, que né? é ser realista. Todos os dias, a todo momento, nós temos que tomar muitas decisões. Desde o que você vai comer no seu café da manhã, até parar no farol fechado, enquanto você está dirigindo, né? ou pular uma poça d'água que está no seu caminho, depois que você decidiu onde ir estacionar seu carro, né? você decide se vai pular, se vai pisar nela, dentre muitas outras decisões que nós tomamos rotineiramente. Cada decisão esgota a nossa energia, né? e se seus objetivos não estiverem muito bem claros na sua mente, eles não vão significar nada, né? eles não significam uma fonte de realização e satisfação para você, então eles não são prioridade. E é claro que se eles não vão prioridade, as decisões se tornam cada vez mais difíceis, mais desgastantes. Você vai empurrando aí a coisa com a barriga e tudo vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado para você, né? Decidir determinadas coisas acaba se tornando cada vez mais cansativo. Eu já ouvi, inclusive, de algumas pessoas que elas chegaram a um ponto que tomar certas decisões chegava a ser quase que uma tortura para elas, né? E aí eu te pergunto, quanto tempo você investiu até agora planejando a sua vida? Eu garanto que você passou muito mais tempo planejando do que fazer aí em um feriado prolongado do que planejando a sua vida, né? Quantas soluções milagrosas e mágicas você já não tentou até agora na sua vida? Resolveu alguma coisa? Eu tenho certeza que não. Né? Então, o que você está esperando para começar a agir de verdade? Né? O que você está esperando para criar o seu projeto de vida? Onde você acha que você vai chegar? Né? Como você acha que tudo isso vai acabar? Eu acho muito interessante, porque todos nós perdemos um monte de tempo sonhando e planejando coisas inúteis. Né? Tem gente que perde mais tempo planejando, aí, preocupada com como vai é, ser sua vida após a morte, fazendo coisas para elevar a alma, salvar o espírito. Enquanto tu me desculpe a franqueza, né, as suas vidas aí são uma grande merda. E eu não consigo entender essas coisas, sinceramente. Né? A vida é curta e merece ser vivida intensamente. Né? Aliás, você deve viver intensamente a todo momento. O objetivo da numerologia não é condicionar as pessoas, não é enganar, não é alienar pessoas. O objetivo real da numerologia é inspirar as pessoas a projetarem uma vida, né, em vez de deixar que ela simplesmente aconteça aí. Ao acaso, me presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Tá? A vida ela é estrategicamente calculada. A vida não é um jogo de bingo. Tá? A vida é um jogo de poker. E não ganha quem tem sorte, não. Tá? O jogo da vida não é para amador. Ganhar no jogo da vida só ganha quem sabe jogar. Tá? É jogo de profissional. E ter ambição estabelecer metas é uma grande parte de quem você é. Não importa o que você queira. Tá? Tudo sempre é possível. Basta, claro, você ter a mentalidade certa. Né? Se você não consegue fazer isso sozinho, vem falar comigo, me chama pelo WhatsApp. O número está aí na descrição do vídeo. Eu vou te dar uma consulta de avaliação de graça, inclusive. Vem me contar qual é a sua dificuldade. Deixa eu te mostrar o que eu posso fazer por você. Né? Quer saber mais sobre a numerologia? Vai lá na descrição do vídeo também. Lá tem vários livros meus falando sobre numerologia, que são gratuitos. Falando sobre desenvolvimento pessoal. Né? Por hoje vamos ficando por aqui. Se você se sentiu mais feliz, mais alegre com esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você já é um numerologista e já está inscrito aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like. Assim você me ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e te vejo lá no próximo vídeo. Até lá!